Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Gente, de três semanas pra cá, eu resolvi aprender a fazer edição de vídeo, a fazer controle de áudio e vídeo, de fazer live, gravar conteúdo pra Instagram, gravar conteúdo pra YouTube, e eu não sabia absolutamente nada de como fazer isso. Então, meu objetivo principal no início foi fazer sem pagar nada, 0,800. E aí, uma das dificuldades que eu tive foi produzir conteúdo simultaneamente para o Instagram, e para o YouTube, que tem formatos de vídeo e proporções distintas. O Instagram, vocês já devem ter percebido, ele é vertical, é uma proporção 9 por 16 e o YouTube é um formato Full HD ou 4K, mas é um formato 16 por 9 em geral. Então, eu vou dar essa dica para vocês agora. Como fazer para gerar esses dois formatos de conteúdo simultaneamente mesmo se você estiver fazendo uma live sem precisar de edição. Você já vai gerar o conteúdo nos dois formatos. Se essa dica servir para você, deixa o teu joinha, faz o teu comentário aí embaixo se inscreve no canal, ajuda a gente a ganhar seguidores, a ganhar relevância e a produzir mais conteúdos para vocês. Então, é muito simples. Você vai usar um software, um software livre chamado OBS Studio, que já é o queridinho de muita gente que faz streaming, produz conteúdo para a internet. O que talvez você não saiba é que dá para usar duas instâncias simultâneas do OBS. Você pode abrir uma instância do OBS configurado no formato do Instagram e outra instância configurada no formato do YouTube. E se você quiser, você pode também fazer a live simultaneamente O meu objetivo, no caso, era fazer a live para o Instagram Mas ter um segundo OBS gerando um arquivo de vídeo Para eu editar depois por o YouTube E é isso que eu vou ensinar você agora Vem comigo! Então, gente, uma das coisas que eu descobri depois de pesquisar em vários fóruns uh, que tratam sobre o OBS, as dicas que eu, que eu encontrei, foi de que você precisa copiar a pasta do OBS e gerar uma cópia dela, tá? deixa eu localizar ela aqui, tá aqui, OBS Studio, que é a instalação padrão do OBS dentro do da pasta Program Files. Então, eu gerei uma cópia dessa pasta, chamei de OBS Studio 2, e no meu desktop eu já tinha uma, um atalho, para a instalação padrão do OBS. O que eu fiz foi criar um segundo atalho, esse aqui, para a segunda instância do OBS, que eu coloquei na outra pasta. Um atalho para este programa. Então, eu estou com dois atalhos aqui, apontando para duas instalações, para duas pastas de OBS distintas. Uma outra dica que eu aprendi, depois de pesquisar bastante, é que você deve alterar o atalho, e colocar no primeiro atalho essa opção, menos hífen multi. E no segundo atalho você deve colocar a opção hífen multi, espaço hífen portable. Essa, segunda, essa primeira opção ela permite que você abra duas instâncias do OBS. A segunda opção permite que essa, esse atalho aqui, essa segunda pasta com esse segundo OBS, tenha uma configuração distinta do OBS que está na primeira pasta. Eu particularmente acho que essa configuração ela não é mais necessária. Talvez tenha sido necessária no passado para outras versões de OBS. Mas agora é possível você abrir duas instâncias de OBS a partir da mesma pasta de instalação. Se você abrir a primeira instância, ela vai abrir normalmente. E quando você abrir a segunda instância ele vai perguntar para você se você quer executar realmente, de fato, uma segunda instância de OBS. Então você responde que sim, e aí você vai ter duas instâncias de OBS rodando. Eu não fiz o teste executando o OBS da mesma pasta, da mesma instalação duas vezes. Eu preferi deixar separado mesmo, e acho que isso pode ajudar mais do que atrapalhar, já que existem registros disso na internet. Como é que você faz para configurar o OBS para fazer o streaming para o Instagram? É muito simples, basta você ir na área de configurações e em vídeo colocar um formato vertical, no caso 1080x1920, tanto na resolução base quanto na resolução de saída. E para fazer o streaming para o Instagram, você vai usar a aba transmissão, onde você terá que selecionar serviço personalizado, colocar o endereço do servidor do Instagram e a chave de realização do streaming. O Instagram é uma plataforma fechada. Ela é concebida para que você produza conteúdo no próprio celular. Só que existe um aplicativo bem legal chamado Yellow Duck. Cadê ele? tá aqui. O Yellow Duck ele faz o seguinte. Ele vai entrar em contato com os servidores do Instagram e capturar qual o endereço do servidor de streaming do Instagram e qual é a chave que você deve usar. Você simplesmente vai copiar esse endereço e colocar nas opções do OBS. Você vai colocar tanto o endereço do servidor quanto a chave de transmissão que o Yellow Duck passar para você. Percebam que eu tenho essa instância de OBS à esquerda configurada para o Instagram. Ela está configurada de forma vertical. O que você pode fazer, que eu acho que é bastante prático, é salvar o perfil. Você exporta para uma pasta esse perfil. E você exporta também a coleção de cenas. Nesse caso, eu exportei aqui para esse arquivo. E aí você vai ter a configuração do seu ambiente de OBS para o Instagram, já salva no seu disco. Você vai fazer a mesma coisa com a segunda instância, configurada para o YouTube. Você deve perceber agora que eu já tenho essa instância configurada, eu já tenho tanto o perfil quanto a coleção de cenas salva, e aí eu só estou alterando para o perfil e para a coleção de cenas adequada. No caso do streaming, é basicamente a mesma coisa. Você vai selecionar o serviço do YouTube e vai pegar essa chave nas configurações do YouTube. Já nas configurações de vídeo, você deve colocar o formato mais adequado para o seu YouTube. Se você grava em 4K, então a resolução de tela deve refletir isso. No meu caso, em Full HD 1920x1080. Então, quando você iniciar a transmissão nesse botão, o teu OBS vai começar a mandar os dados para o servidor que está configurado, seja o, configura o servidor do Instagram, seja o servidor do YouTube. Então você pode iniciar a transmissão nas duas instâncias simultaneamente ou iniciar a gravação nas duas instâncias simultaneamente. E vai funcionar lindo, maravilhosamente bem. E aí, gostou? se essa dica foi útil para você, deixa o teu joinha aí embaixo, por favor, coloca teu comentário, se inscreve no canal, ajuda a gente a ganhar relevância e a produzir mais conteúdos legais como esse para vocês. Um abraço e um beijo de acordo com a pertinência. Tchau, tchau e até a próxima!